Ai, tá lá, tava no negócio... um bocadinho... Não tô achando... Ah, não sei onde tá. Não sei agora porque você tá falando da Gamakus, nós estamos aqui com mais um vídeo e hoje é de surge um simulator Yeah! É, vocês pediram, eu trouxe. É nós, é nós na fita, pá. Vamos ver como é que joga essa bagaça. Controles. botão esquerdo do mouse, tá, abaixo. Ah. Vai, me explica. Ah, botão direito do mouse gira. Ah. Oi, gente. Nossa, agora A gente não pode deixar o Bob morrer, gente Bob Calma, cara Você vai viver Lembre dos momentos que Passamos juntos, Bob Bob Bob Acorda, Bob Bob Ai. Gente, Bob não quer acordar Bob Bob Relaxa, tá? A gente vai conseguir salvar você. Ah, aqui tem uma contagem de tempo. E se a gente. Ah, é muito difícil esse jogo. Vamos lá. Então se a gente vem aqui e.. Não faz nada. Nada. Vamos desligar. E não dá. Vamos lá. O que, que nós temos? Temos uns cotonetinhos. Ah é. Vamos começar, né, vendo. Que tem aí embaixo, Bob É, foda que eu não peguei o negócio é, Bob hum, Eu diria, Bob, que relaxa, fique calminho, tá? Vai dar tudo certo Não é uma operação difícil, tá? Super fácil, então ó Fique de boas quem okay, me ajuda, Bob, tá morrendo. O que, que é isso? Ai, meu Deus, que... Vai! Não, puto, acho que eu tô quebrando errado, gente. Vamos lá, Bob. Não, Bob, calma. Não, vai, caiu. Bob, Bob, Bob, fica... Fica comigo, cara. Não, não, não, não, não, não, tá cortando o Bob. Ah, eu vou matar o Bob. Eu matei o Bob. Bob, você está perdendo sangue, Bob. É isso que eu uso? Eu não sei, Bob. Não me ensinar a pegar as coisas. Fique bem, Bob. Você irá viver. O Bob está morrendo Quebra Estava indo tão bem Ela pode ter dado certo, Bob eu lembro do momento que a gente brincava junto, de médico, e agora não mais. Da hora que a furadeira tá brincando de Beyblade aqui, véi. Uh. Caiu. Bob, você está bem. Você está tão bem quanto eu, Bob. Desculpe, Bob, não precisamos disso. Eita porra, o negócio prendendo no chão vamos Agora tirar esse Essa ah! Bob Eu sei que você não precisa disso né Com certeza Vai Bob ah! Eu vou arrancar Tudo de você Para te salvar Adeus E isso aqui também Adeus Bob, você está bem? Isso aí, Bob. Tudo ficará ótimo. Agora, Bob, será um caso mais complicado que eu precisarei não da marreta. Eu vou precisar jogar a marreta fora. Segura pra mim, Bob. Ai, que difícil. Agora Bob Eu lhe entrego meu relógio Presente Vamos, com cuidado, gente Corta Porque isso não quer cortar? Corta! Bob! Seu coração! Se eu conseguir pegá-lo... Consegui, Bob! Agora nós te daremos um novinho em folha. Eu comprei na 25. Yeah! Salvamos o Bob, gente. Eita. Minha câmera tá falando que está calor. Uau! Que tecnologia. Agora, ele irá viver. O Bob. Salvamos o Bob, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, favoritos, se inscrevam no canal, compartilhem. Se vocês quiserem mais uma parte, me avisem aí, que aí eu gravo mais, pá. É... Então até o próximo vídeo, gente. Não se esqueça de compartilhar, hein. Então, pessoal. Falou.